Federal de Psicologia o Organidesse, realmente prontamente aceito por mim, pelo interesse e mobilização de um evento como esse causa quem está na prática atuando dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, por conta disso, eu também gostaria de parabenizar pela organização e pela relevância do evento para todos nós profissionais da área. Uh... Pensando no tema proposto para essa mesa redonda, dilemas da atuação interdisciplinar na proteção social, eu fiz um roteiro para a minha fala aqui de hoje e eu gostaria de explicar ela para vocês. Eu inicio com uma breve apresentação da minha trajetória profissional na área da assistência social, porque uh, o lugar de onde eu falo contextualiza a minha fala e a contribuição do que eu trago para aqui hoje. Né? Pensando a respeito do tema em si da mesa, uh, eu fiz uma divisão em três categorias e aí explico o porquê. Eu falo de alguns dilemas da atuação do psicólogo, de alguns dilemas da atuação, da atuação interdisciplinar em si, e, por fim, dilemas da atuação interdisciplinar na proteção social. Por que, que eu fiz esse caminho? Porque, ao pensar na atuação interdisciplinar e nos dilemas, eu penso que essa relação interdisciplinar nos remete, a nós psicólogos, aos dilemas da própria psicologia na atuação nessa área. Uh, então, em seguida, eu trato de dilemas que são comuns dessa interseção entre os profissionais e trabalhadores sociais e, por fim, algumas considerações finais, tá? Bom, uh, eu sou psicóloga da Prefeitura de Campinas, como o José colocou na apresentação. Uh, eu atuo na Secretaria de Assistência Social de Campinas há 13 anos, então, assim, a minha trajetória é formar, prestei concurso público e lá estou, então, Sou um filhote da assistência social, me criei profissionalmente, me construí profissionalmente dentro da assistência social, em um serviço público. Durante essa trajetória, eu busquei o aperfeiçoamento né, de conhecimento e aí eu busquei a pós-graduação. A minha dissertação de mestrado tem o título de Sentidos Subjetivos da Prática Profissional de Psicólogos Comunitários no Espaço Institucional, defendida no ano de 2005, num né, uh, cenário em que Campinas a gente ainda não tinha de fato implantado os CRAs. Então, eu estou falando de um cenário anterior aos suas na dissertação, tá? A tese de doutorado tem o título de Psicólogos Sociais em uma Instituição Pública de Assistência Social Analisando Estratégias de Enfrentamento. Essa foi defendida no ano passado, então, num cenário já de implantação de suas. Tá? Essa minha busca pela pós-graduação está relacionada a uma busca pela articulação entre a teoria e a prática, né? em buscar esse diálogo. E também para contextualizar vocês que alguns trechos que eu cito durante a discussão a respeito dos dilemas são trechos, são relatos de trechos da dissertação de mestrado e são trechos de conversas que foram nove encontros com psicólogos que atuam na assistência social. Então são falas de profissionais que estão inseridos no cotidiano e nessa prática profissional para exemplificar os dilemas. tá Atualmente eu atuo num centro de referência de assistência social que se chama CRAS Bandeiras, em Campinas. Né? Então eu atuo na proteção social básica, é importante situar para vocês, né? ah, num contexto de SUAS, né? ah, em desafios que se atualizam com a implantação do SUAS, porque eram desafios que já vinham de uma atuação anterior né? e que permanecem. E novos desafios que surgem com a implementação dos CRAS, dos CREs e de todos os serviços. Bom, a respeito dos dilemas da atuação do psicólogo, né? Quando a gente olha pra gente mesmo, o que, que a gente pensa? Aí eu elenquei três principais dilemas quando eu pensei nessa fala. Um primeiro dilema... Uh, e aí vou dizer que assim Quando eu pensei em dilema Eu pensei em ponto de tensão Eu pensei em contradição Eu pensei em conflito uh, Muito mais do que esse É isso ou é isso Porque eu acho que na prática Nada se restringe a isso ou isso É isso ou isso ou isso Ou mais aquilo e mais aquilo outro É muito mais complexo né? Então eu estou falando de pontos de tensão Da prática profissional O primeiro deles que eu trouxe para o debate hoje é o da nossa própria formação, né? Ah, nós ainda temos uma formação elitista, descontextualizada da realidade vivenciada por essa população. Isso eu digo pela minha formação, e se eu digo por estagiárias que eu supervisiono, por um período que eu lecionei e que ainda nós estamos distante a realidade vivenciada nos territórios de vulnerabilidade e pelas famílias e pessoas atendidas. né? Ah, e aí eu citei dois trechos da dissertação. Ah, Na primeira visita em que eu entrei num barraco, eu nunca me esqueço. Eu nunca tinha entrado numa favela. Quando eu entrei, eu fiquei muito chocada. Me deu crise respiratória. No barraco tinha muito cheiro de xixi. Então, realmente, quando eu estudava, eu não imaginava. E o primeiro o contato foi difícil. E o segundo o trecho. A segunda visita, a questão da violência. Eu acho que a gente não está preparado. Eu cheguei de tinha um barranco, desci um barranco, aí tinha uma casa. A gente chamou o nome da pessoa e ela gritava. Para de me bater, gritava, gritava. Sabe qual foi a minha reação? Eu virei as costas e saí correndo. Ela não foi embora, ela voltou, ela estava acompanhada de uma profissional mais experiente. Mas assim, para exemplificar o nosso realmente despreparo para essa realidade, né? De contato com toda essa dinâmica né? desse território, com toda a vivência dessas comunidades. Esse é um primeiro dilema. Uh, o segundo que eu trago para o nosso debate São as próprias estratégias de intervenção Daí um pouco decorrente da própria formação né? Que é a pergunta que não cala Estou há 13 anos e ela permanece O que faz o psicólogo na assistência social? Né? O psicólogo atende os casos mais complicados? Daí é que entra o psicólogo né? O psicólogo faz grupo porque ele tem mais preparo do que o assistente social, enfim, elas ecoam. Né? Uh, e aí eu trago também alguns trechos que eu acho que nos ajudam no debate. Se eu tenho que focalizar o meu olhar na questão específica, se o leite está estragado ou não, se veio três ou quatro litros de leite, eu preciso fazer isso até para gerenciar o grupo. Eu não me focalizo naquilo que tenho de específico, que é o sofrimento psíquico do grupo. Outra, quando solicitam para a gente ir, qual é a fala? Vai lá e veja o que as famílias precisam. Precisa de cesta básica, precisa de cobertor, precisa de comida, precisa de não sei o que. Então, assim, é papel do assistente social, não é do papel do psicólogo. Nunca tivemos curso, nós, para discutir técnicas de intervenção, técnicas psicológicas. Isso temos que começar a reivindicar. Isso eu estou falando dentro de um cenário de Campinas, mas acredito que muitos de vocês compartilham né, de, desse dilema. Que é o total despreparo. E agora que eu estou aqui, o que, que eu faço? Por onde eu começo? Ah, o que, que meu conhecimento né, que eu estudei há cinco anos serve? O que, que eu faço com isso? Eu desloco né, um conhecimento de outro contexto e adapto, rearranjo aqui? Ou que metodologia eu me utilizo nessa minha prática? Um terceiro dilema, que eu acho que é um dos pontos, pelo menos para nós lá, foi de bastante discussão, é a questão dos benefícios assistenciais para o psicólogo. Né? Uh, o psicólogo entrega a cesta básica, o psicólogo faz repasse de passe, entrega cobertor. Né? Ou isso eu não ponho a mão. Como é que como é que se dá isso no meu cotidiano de atuação? Uh, esse é um ponto uh, de muita divergência ainda eu observei durante o mestrado uh, de contrapontos dentro da própria psicologia. Né? Então tem dois depoimentos. Um diz Toda vez que eu entreguei cesta básica a uma família que estava atendendo, não teve nenhuma vez que a proposta do atendimento chegasse ao final. Eu entregava a cesta básica aí vinha outra vez para pedir a cesta básica. Mistura o trabalho do psicólogo. Um contraponto a essa fala foi não é entregar uma cesta básica que me faz assistente social. Até porque, com uma cesta básica, eu não acho que eu entrego só o alimento. Dependendo da dinâmica daquela família, eu estou contendo aquela família, acolhendo aquela família. Eu estou fazendo um papel que é meu enquanto psicóloga. Eu estou usando de um instrumento. Não acho que tenha que usar sempre, mas em alguns momentos acho que faz parte do meu papel. Eu não me sinto assistente social ou menos psicóloga quando lanço mão de um recurso. Eu estou potencializando aquela família para desenvolver alguns recursos que ela tem e que talvez sozinha não conseguiria potencializar. Bom, uh, eu acho que esse é um dos, dos principais nós, eu diria, no cotidiano, né? Uh, entre a questão da, das tarefas e da própria atuação. No final do processo de, de mestrado, no um último encontro, nós tivemos uma palestra com o professor Fernando Gonzalez Rei, que foi o orientador da minha dissertação de mestrado, e eu acredito que ele trouxe contribuições incisivas para essa discussão, né? por conta de uma ênfase que a gente dá no procedimento, na função Sim. e não nos objetivos dessa atuação. Uma ênfase instrumentalista, que é decorrência de uma trajetória histórica da psicologia e da nossa formação. E aí a contribuição que eu disse, incisiva, que ele trouxe para a gente discutir aqui hoje, né? É, agora eu penso que nunca pode haver interdisciplinaridade se eu chego na disputa com o outro e falo Olha, tua função é a cesta básica e a minha é a escuta. Penso que por aí nunca consiga a interdisciplinaridade, porque eu diria que a escuta é dele e é minha. A cesta básica é dele e é minha. Uma situação dialógica é dele e é minha. Uma dinâmica de grupo é dele e é minha. Isso nos vem de um referencial extremamente positivista e instrumentalista delimitar a função do campo pelos instrumentos que se utiliza, A função do campo se delimita por um saber que se acrescenta. Então, esses são três dilemas da atuação do psicólogo que, que eu selecionei. Vou seguir adiante para ser objetiva. Pensando na, nos dilemas da atuação interdisciplinar, eu pensei o que é mais presente no cotidiano, que é a relação entre o psicólogo e o assistente social, que são os profissionais né, mais encontrados dentro da, da rede da assistência. E aí eu elenquei é, também três dilemas para essa relação interdisciplinar. E aí aqui eu estou dizendo de dilemas que daí eu penso que são comuns aos trabalhadores sociais. Né, vivenciados tanto por nós, por assistentes sociais, pedagogos por quem compor o serviço. Um deles é a questão entre prevenção e o emergencial né? como que eu faço prevenção se eu tenho que apagar incêndios. Né? E aí uma, a gente é, observa uma predominância de questões administrativas na atuação. Né? Nós temos quem atua no os serviços, uma sobrecarga de reuniões, eu pelo menos tenho, gente. já contei assim, é 13, 15 no mínimo, no mês, se você preenche um cronograma. Né? Se a gente abre uma agenda semanal de reunião de CRAS, uh, essa agenda vem tomada por uma série de informes, de procedimentos, de tarefas que são cumpridas, e a discussão a respeito dos objetivos, dos entraves está sempre secundarizado. Né? E aí a gente entra num praticismo, num tarefismo em que a gente cumpre tarefa né? e a gente vai fazendo e não para para pensar. Né? Isso eu penso que cria uma situação de vulnerabilidade dessa atuação e isso não dá sustentação à nossa prática. Né? É um problema grave para a gente. E aí eu trouxe um trecho também da dissertação, que é... Às vezes, a gente põe no piloto automático e nem se dá conta de pensar. O que, que a gente está fazendo mesmo? E aí a gente observa que nos próprios debates de capacitação, de supervisão dos profissionais, quando é um espaço aberto de diálogo e de debate, os profissionais reproduzem essa dinâmica e trazem para a discussão questões práticas do varejo, do cotidiano, do dia a dia, né? não conseguindo ampliar para uma discussão teórica dos objetivos, dos parâmetros que não tenham essa atuação. Um segundo dilema é o da precarização das condições de trabalho. Esse eu diria que é um dilema que se atualizou com suas. né? Eu que estou há 13 anos, eu digo para vocês, o CRAS onde eu estou, no território em que ele foi implantado, ele é o primeiro equipamento público naquele território. Não existia nenhum equipamento de assistência social anterior. Existe o posto de saúde, a escola, mas de assistência social é uma novidade para aquela população. né? Isso dentro de uma secretaria de assistência social em que os recursos são barcos, né, muitas vezes de difícil administração, vem acompanhado de uma infraestrutura precária, né, de adaptação de, de locais, de instalação né, dos serviços e de uma tônica recorrente que é a de recursos humanos insuficientes. Né. Uh, e aí eu cito também mais um trecho da dissertação que é que um psicólogo disse né e coisas que a gente começa a naturalizar achar que faz parte toda instituição tem isso é um movimento perigoso de naturalização e banalização de muitas dessas dificuldades né muitos dos nossos embates com com a, com a gestão por exemplo em Campinas é que a gestão diz que a gente reclama muito que as condições são precárias, que falta RH, porque a gente entra no, nesse discurso, né? Reapresentando esse, esses conflitos que já acompanhavam anterior, né? Bom, uh, um último dilema dentro da atuação interdisciplinar, que eu penso comum a todos, a todos nós, é a questão da terceirização do serviço público, né? A política nacional, o sistema único, coloca a questão da relação de, de complementariedade né, entre o público e a rede socioassistencial. Só que, muitas vezes, o que a gente tem presenciado é uma terceirização, é uma, a, uma fatia principal de execução né, dos SUAS para a rede socioassistencial. assistencial Eu não vou aqui entrar... Né, na discussão, nos detalhes a respeito da relação com o terceiro setor, que não é o que cabe aqui. Né? O que eu quero trazer de dificuldade disso para um dilema do cotidiano é que o que a gente vivencia? A gente vivencia baixos salários, né? então, assim, há uma discrepância entre poder público e remuneração da rede sócio-assistencial. Você com isso tem uma óbvia... Rotatividade de profissionais nas, na rede socioassistencial, o que acarreta muitas vezes uma descontinuidade das ações. E aí nem preciso dizer disso um impacto para a população. Né? É, vai lá uma dupla de assistente social e psicólogo, daqui a pouco não é mais a mesma, porque já saiu e veio o outro. Então isso traz é, conflitos e tensões para essa atuação. Por fim, eu pensei em quatro dilemas né, para dizer da atuação interdisciplinar na proteção social. Nossa, vamos lá. Uh, o primeiro, que é o do próprio trabalho em equipe, então, de como é que eu construo aquilo que não é nem mais inter, que pode ser trans, né, que é aquilo que é da elaboração conjunta de profissionais de uma equipe. Né? Que instrumentais eu elaboro a partir da minha atuação com o assistente social, que não é de domínio nem de exclusividade de um campo de conhecimento, que é trans, que traria daí essa perspectiva para o debate. Né? Da intersetorialidade com as próprias políticas públicas, com as outras políticas, né? e daí a necessidade de um posicionamento muito claro e muito crítico nosso enquanto profissionais da assistência social, né? Porque se a gente não tem isso muito claro, como é que eu me articulo com outras políticas, né? Com saúde, com educação. Então, a gente precisa ter isso fortalecido. Ah, o desafio da articulação entre as proteções, né? que é a questão da empurroterapia no fluxo, né? isso não é de básica, isso é de média, a na média, isso, isso é básica, né? então a necessidade uh, de um debate que não fragmente, não segregue a atenção à família, né? uh, que muitas vezes uh, essa família está na base, que vai estar tá na média, porque essa família está no território e é de atendimento de todos nós. Por último, o um último dilema, que é o da própria impotência. Né? Muitos profissionais de longa data, de 13, de algum tempo né, na rede, como eu, se veem muitas vezes paralisados, se sentem impotentes diante desses dilemas e desses desafios. Né? E isso é extremamente prejudicial, porque isso desmobiliza toda uma atuação, né? Uh, e aí, por fim, eu acho que eu vou resumir daí algumas considerações finais, né? Uh, como o tema era dilemas, eu pensei bem nos dilemas, mas eu queria deixar bem claro que, assim, uh, salientar os espaços de ruptura e as possibilidades de construção, né, de experiências significativas, apesar desse desafio imenso. Né? É que eu foquei aqui pelo tema da mesa nos dilemas. Uh, Para o enfrentamento dessas dilemas, entendendo o enfrentamento como encarar com firmeza, confrontar essas questões, eu penso que é necessário fraturar esse cotidiano, sair desse círculo vicioso e para isso espaços de diálogo como o que nós estamos tendo aqui são de fundamental importância para fazer repercutir na prática né? é, através dessa reflexão conjunta que a gente constrói estratégias né? é, na minha tese de doutorado eu defendo que essas estratégias para a construção dessas estratégias de enfrentamento dessas dificuldades a gente precisa articular três aspectos principais, um aspecto técnico que é de conhecimento, que é de pesquisa, que é de elaboração de estratégias, de atuação, O um aspecto político para nós psicólogos, e aí pensando não no político partidário, mas o político de contextualização de todo atendimento, de contextualização dessa política, de olhar crítico para o próprio, suas, né? e aspectos coletivos, de articulação da categoria profissional, seja ela de psicologia, de serviço social, entre nós, trabalhadores sociais, e a articulação nossa, enquanto profissionais, com as pessoas que atendemos, com a comunidade em que estamos inseridos. Por fim, eu faço duas citações, uma do Yamamoto, que contestou dá um, um limite dessa nossa atuação, Yamamoto coloca. Intervir como profissão no terreno do bem-estar social, portanto, remete à psicologia para a ação nas sequelas da questão social, transformada em políticas estatais e tratadas de forma fragmentária e parcializada, com prioridades definidas ao sabor das conjunturas históricas particulares. Isso conferirá tanto a relevância quanto os limites possíveis da intervenção do psicólogo então que a gente pense nos limites profissionais, nos limites institucionais e nos limites estruturais né? analisando a sociedade na qual a gente vive e por fim uma tarefa urgente para a psicologia daí eu cito Martin Baró que não se trata de abandonar a psicologia trata-se de colocar o saber psicológico a serviço da construção de uma sociedade em que o bem-estar dos menos não se faça sobre o mal-estar dos mais, em que a realização de alguns não requeira a negação dos outros, em que o interesse de poucos não exija a desumanização de todos. Obrigada.